Galera, é... boa noite, boa noite, tá chovendo aí, aqui tá chovendo, Ai, Paulinho Pão, hoje tá gostoso, né? tá quentinho aqui a noite Galera, é o seguinte, eu queria fazer uma pergunta pra você, eu fiz lá no story, no facebook deu deu um bambu aí O pessoal me fazendo pergunta aqui, vamos lá, como é que pode meu irmão, eu quero fazer uma pergunta pra tu aí rapaz Será que hoje, hoje o nosso país, Brasil, teria condições de enfrentar uma guerra? <risos> os nossos soldados estariam prontos para enfrentar uma guerra, guerrilhar os inimigos? Tem país aí que não gosta do Brasil. A Chininha mesmo está doidinha para tomar o Brasil. Aí eu pergunto para os senhores, tem cabimento? um cabra desse, magrinho, sequinho, sozinho, dá um trabalho miserável pra polícia. São mais de 600 policiais atrás de um caba desse não consegue pegar. <risos> Lázaro, tá dando um trabalho desgramado pra polícia, rapaz. Olha, é é Lázaro. É só falar no, no, no Satanás que apareceu aí, ó. E, ó. Oh, oh. Para de ligar aí, meu irmão, eu vou descer ali mesmo, vou dizer pra tu, esse camarada tá dando trabalho demais, e para de me ligar também aqui, rapaz, chega, chega, chega, sozinho, sem, sem bicicleta, sem moto, sem helicóptero, sem avião, um erro ruim, onde esse cara botando tanta bala para dar tiro até nos cachorros, esse cara dá tiro, <risos> Aqui para nós, os policiais aqui com medo, que o cara escreveu na casa dele, satanás demônio, né, capeta, e aí já pintou um set lá. Aí o policial entrou e está todo mundo com medo pra, pra mão desse cara. Falaram que esse cara se esconde com da árvore e depois some. E fura a buraca é e é aparece do outro lado. Ai, rapaz, coloca pastor no meio do mato. Pastor, pastor o povo da igreja, adora fazer vivia de mato. Aí pega esse camarada meu irmão, mas tá tudo errado policial, fosto da bifiga, me meu irmão, não consegue pegar, ou, ou, ou, ou talvez, ou talvez, tinha alguma coisinha errada aí para dar audiência, eu não aguento mais ficar vendo aquilo ali, ó, na televisão, serial, queira, queira, serial, não sei o que lá, o Lázaro, sai pra fora, Lázaro, e deixa o povo em paz, meu irmão. Se, se, se tu aparecer por aqui na ronda, um cacete tão grande, é um cara magrinho, rapaz, tá mais de 600 policiais no bolso, a, a policiais armados com arma poderosa, arma, arma, arma de grosso calibre, meu irmão, e o capa com revólver 10 tamanzinho causando, imagina, se o inimigo inventar, agora tá todo mundo vindo do país de fora, tirando o sarro do Brasil, um caba sozinho, colocando mais de 600 policiais do morso, e, e carro no meio do mato, de poeira pra cá, e avião, helicóptero que roda, e cachorro no meio do mato, e, e, e não pego o caba, meu irmão, deixa esse caba, até esse cabo é fantasma, é? É o, caba é, o Caba tá famoso, e <risos> o Caba tem tá tudo quanto é redes sociais e tudo quanto é minissérie. Agora o caba, o caba é Lula, o Caba é Bolsonaro. E olha aqui, ó. arrancaram o cabelo do cara, arrancaram o meio e colocaram no Lula. Colocaram em Bolsonaro e colocaram no, no, lá no povo do STF, no Renan Carneiro. Meu irmão, estão lascando o povo. Aí é tudo bandido, né? Fazer o quê? Te tirar do laço e colocar do S10 tá na mesma. Só que pode colocar Deus. Boa tarde, pessoal. É demais. Não pegar esse cabra. Mais de tantos dias está essa, essa agonia na televisão. É só assim que consegue abafar um pouco a, a, a, a, a, o barulho da Covid-19. Fica com Deus.